Uh, ele tem uh, 60 centímetros nessa dimensão, uh, aqui ele é um pouco maior devido à alça que ele tem nesse lado, uh, ele tem 90 centímetros e ele tem 1,10 de altura, então se atentem a isso na hora que vocês forem contratar o transporte, e uh, calculem as dimensões uh, conforme a quantidade de aparelhos que vocês vão receber. A gente pode começar por aqui, que é o painel principal, onde tu vai ter os disjuntores de, de, de funcionamento e um painel. Esse azul ele é um controle anti-descarga, ele protege de qualquer curto e também de descarga para carcaça, para não acabar acontecendo algum tipo de incidente. E esse é o disjutor principal onde vocês vão ligar e desligar ele. Bem, aqui no painel, no display, qual é a informação que vocês vão ter? Uh, vocês vão ter ali os números... Uh, acima de um é porque tem algum equipamento ainda sendo carregado se mostrar o valor acima de um é porque realmente algum algum equipamento está precisando de carga e está sendo mandado carga abaixo disso 0,9 por exemplo já indica que todos os equipamentos foram carregados uh, quanto à organização dos cabos, vocês podem ver que todos os carregadores já estão conectados aqui nas 36 tomadas e lá na outra parte vai apenas as pontas dos carregadores para lá ó. tem duas arestas aqui uma embaixo e outra aqui na parte superior onde passa as pontas dos cabos tem uh, alguns lugares ali para organizar os fios modo de funcionamento aqui dentro como é que ele vai operar uh, são 36 tomadas dividida em quatro estágios para não ocorrer sobrecarga de uh, tensão ele opera uh, um módulo de cada vez são nove tomadas de cada vez então assim se vocês perceberem ah ele tá carregando só alguns cromes e outros não é o modo de funcionamento dele. Ele vai carregar realmente de 9 em 9. Até completar. Ele vai revezar a carga de 30 em 30 minutos. Até completar a carga cheia em todos os Chromebooks. Uh, virando ele aqui. Vocês vão ter essa parte. O roteador vocês podem utilizar para ter internet nas proximidades do, do equipamento. Como ele funciona? Ele já vem configurado, já vem com uma senha uh, configurada, que vai estar tá ali no papel junto ao manual, que também vai estar tá aqui próximo a ele, na embalagem. Uh, para fazer ele funcionar, uh, o único trabalho que a escola vai ter a princípio, ela vai pegar aquele cabo de rede azul lá do roteador principal, onde chega a internet na escola ou chega a internet na sala, vai utilizar uma daquelas portas vazias lá daquele roteador, conectar o cabo azul lá e vai trazer até esse, essa porta de entrada aqui do, do equipamento. Essa porta de entrada, ela tá diretamente conectada na porta azul desse roteador. Para evitar que, que fosse ligado o cabo direto aqui, ficasse pendurado em algum lugar, esse cabo branco aqui interliga aquela porta. Aqui a gente tem a parte dos nichos, onde vão os Chromebooks. Eles são colocados nessa posição posição vertical e tomar o cuidado para que o, o a porta onde ele vai ser carregado fique disponível fique virada para cima e daí ali como vocês podem ver aqui uh, os cabos já estão bem organizados ó eles vêm das frestas da fresta superior e da outra fresta inferior também Houve uma organização aqui através de uma cinta que já vem no próprio equipamento. Elas vão vir as fitas presas aqui. Vocês podem usar essas fitas para organizar os cabos aqui todos juntos. Aqui também, na parte interna, a gente tem duas tomadas. Uma já está em uso devido ao roteador. Se a escola tem um roteador que dê conta dos Chromebooks, já está sendo bem utilizado e não vai fazer o uso desse roteador, pode usar aquela tomada para uma, uma outra finalidade. Ali também tem uma tomada excedente. Caso a escola queira ligar algum dispositivo de som, algum retro projetor, ela pode fazer o uso também daquela tomada excedente. Os nichos eles têm uh, nos dois lados do equipamento, metade dos, dos Chromebooks ficam do lado e a metade do outro lado. Uh, eles vão ser dispostos da mesma forma, forma vertical e com a, com a entrada para o carregador uh, ter o cuidado dela estar tá para cima. Aqui tem uma outra cinta, que ela pode ser usada, por exemplo, caso a escola queira, deixar um projetor porque as portas, como vocês podem ver elas têm fechaduras e tal pode deixar algum equipamento aqui uh, e essa cinta serve para acomodar, quem sabe um dispositivo de som um, uh, um reto projetor ele pode ficar armazenado aqui para facilitar o uso também na, na sala para se despedir Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao equipamento, vocês podem entrar em contato através do suporte do NTE que a gente está à disposição para esclarecimento de dúvidas.